Olá, bonitezas! Eu sou a Joyde, criadora do Maria Zen, e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa que parece bastante óbvia, mas não é que é como usar a sua zanianas Muita gente me pergunta, mas tá, as são almofadas, não é basicamente sentar nelas? É, mas também não é. Os afus são almofadas bastante versáteis isso significa que além de muitos usos existem várias posições que podem ser feitas no conselho deles Foi pensando nisso que a gente fez o vídeo de hoje? Ainda que ele seja mais focado para a meditação, todas as posições que você aprender aqui podem ser utilizadas em qualquer outra atividade diária que você quiser fazer na companhia do Sozeniane. Para explicar cada uma dessas posições, a gente convidou dois professores de Yoga, o Diego Cerqueira e o Rodrigo Bora. O Diego vai ensinar para a gente os nomes, os usos e como ficar corretamente em cada uma das posições de maneira a ter nenhum desconforto e ter a melhor experiência possível. Enquanto o Rodrigo vai mostrar para gente uma visão lateral de cada uma dessas posições para que eu não tenha dúvida nenhuma de como usar suas MN. Vamos lá? Olá, pessoal! É uma alegria, uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu experiencio no meu dia a dia com o Inônia, especificamente, poder contribuir com esse projeto tão especial que é o Maria Zen, da, da JOIT. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a postura meditativa. Muitas pessoas criam uma certa uma certa aversão da do, do meditar por conta de não conseguir sentar para meditar, né? Por ter um certo desconforto para sentar e, e parar por alguns minutos. A ideia hoje é que a gente desmistificar um pouquinho isso, né? Que não existe uma postura é, específica, generalizada né, para todos, que é importante a gente respeitar a condição que o nosso corpo apresenta nesse momento para a gente encontrar a melhor postura, a postura que seja mais adequada para cada um de nós, que seja um, um, um processo, uma experiência né, prazerosa, não né, uma experiência de, de sofrimento. A princípio, é importante que a gente note a, a base que, que nós utilizamos. Aqui eu estou usando essa linda zeliani, e ela é bem importante para a gente poder deixar o nosso quadril um pouquinho mais alto para as nossas pernas ficarem mais bem acomodadas no chão. Aqui, quando eu falo base, eu falo dos pés, das pernas, do quadril, das coxas, do quadril. Essa base ela tem que estar bem fundamentada, bem colocada no chão, para que a partir dessa base a sua coluna esteja numa condição ereta com mais facilidade, né? que não seja forçoso nem rígido para que você possa manter uma coluna ereta, Preservando as curvaturas naturais que ela tem, de uma forma leve. A enfada, ela, ela proporciona que os meus joelhos se direcionem para o chão, consequentemente, essa base, a minha base, ela aumenta. Então, ela dá uma estabilidade maior. Se a gente senta direto no chão, a probabilidade do meu joelho ficar para cima e meu, minha coluna ficar para trás, arredondada, é maior. Então, esse apoio aqui no meu quadril com é a almofadinha. Ajuda bastante nesse sentido. Então, a nossa postura ela vai buscando um equilíbrio entre a firmeza e o relaxamento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma base firme, a coluna ereta, a musculatura que envolve a coluna ali é, um, um no tônus muscular, com né, uma firmeza, a gente traz relaxamento para os ombros, para os braços, para o pescoço, para a musculatura da face. A princípio, essa aqui é uma boa postura para quem está iniciando a prática da meditação a gente chama de Sukasama, que é a postura fácil, né? Aquela postura clássica de perna cruzada. Existe uma outra postura também no yoga, em que a gente deixa uma das nossas pernas, aqui no caso a perna esquerda, com o calcanhar perto do quadril, e a perna direita à frente. E aí ficam as duas pernas ali em contato com o chão. No yoga nós chamamos essa postura de Siddhasama. É uma postura também relativamente tranquila para quem não... Não, não consegue ainda elevar o pé, né? fazer essas posturas mais complexas. Partindo de Siddhasana, que foi que é uma postura que é bem usada também, a gente pode fazer uma versão mais simples, mais suave, deslocando um pouquinho os pés para frente, para as pessoas que de repente não tem uma, uma condição de flexionar o joelho tão fácil assim. Então a gente pode deixar mais mais suave, pode sempre partindo dessa da, da postura do asana, né? desse de, de sentar se sentar-se para meditar como uma postura confortável e estável. É, utilizando essa mesma base, com uma das pernas por baixo, próximo do quadril, é apoiar o pé no pé oposto, aqui no caso, o pé direito, nessa região de encontro entre a coxa e a perna. Essa postura a gente costuma chamar de Arda Padmas, né meia postura de lótus. Essa é uma postura que, para quem já tem uma, uma certa facilidade, uma certa flexibilidade para o quadril, joelhos e todas também é uma postura interessante, bem estável. Outra postura que já é um pouquinho mais complexa, a gente mantém aqui o pé direito aqui no alto, nós fazemos o pé esquerdo acima também. Essa seria a postura de lotus completa. Já é uma postura um pouco mais complexa, particularmente para mim, já não fica tão confortável. Então é uma postura que eu não uso muito para fazer meditações mais longas. Se para você... É não é tão confortável fazer essas, essas posturas de, de, de pernas cruzadas, sempre também tem a possibilidade de a gente fazer uma postura de joelhos, por exemplo. E aqui o uso da almofadinha ela pode ser tanto acima aqui da perna, para você ficar com o padrão um pouco mais alto. Também é bem confortável, se você não tem um combo no joelho. Ou você pode simplesmente colocar um cadinho no chão e fazer a postura de joelhos em cima da cadinho Também fica uma superfície mais macia, né? não vai te incomodar ah, esses apoios mais fortes no chão. Né? Uma outra possibilidade é nós colocarmos o fundo na vertical, assim, para ele aumentar o tamanho dele e sentar com ele entre as pernas. Isso dá um bom apoio para o seu quadril e você pode se soltar bem sem comprimir as suas pernas. Algumas adaptações para facilitar, por exemplo, para as pessoas que têm alguma dificuldade em manter as pernas cruzadas ou flexionadas. Então, a gente pode usar também bem né? ou usar fundo baixo do quadril, deixar um outro em cima, na frente, e deixar as pernas estendidas. Isso pode facilitar bastante, pode ser ali mais próximo dos joelhos. Se a gente deixar muito na frente, você vai forçar o joelho. Então, deixa um pouquinho mais para trás, os calcanhares livres. Isso vai ajudar a, a tornar a sua experiência de sentar em meditação um pouco mais tranquila, se você tem algum desconforto no joelho. Para a gente quebrar um pouquinho esse, esse paradigma que, que você, para meditar você precisa sentar no chão, é, com todas um, uma série de restrições para sua postura. A ideia agora é a gente passar também uma postura sentada na cadeira. Ah, uma característica comum para as posturas meditativas consiste no um alinhamento da coluna, de uma base firme e do topo da cabeça em direção ao céu, em direção ao alto. Esse alinhamento vai facilitar uma série de questões, desde aspectos da respiração, do fluxo, do movimento do corpo. A ideia é a gente manter os pés firmes no chão, buscar manter ali um, um ângulo de 90 graus nos seus joelhos e, e para você inclusive dar um estímulo de fortalecimento para a musculatura que envolve a sua coluna, você procurar no primeiro momento, é, se possível, não encostar. Se você tem essa possibilidade de não encostar, você já vai ir fortalecendo a sua musculatura da sua coluna. Se você sente que ainda assim é difícil se você precisa de um apoio, você pode usar a mão ali nas suas costas. Ela vai ajudar você a manter a postura. Se você cansar, ela vai te dar um apoio para você não curvar a coluna. Então, essa é uma possibilidade também: um apoio da então, desafio atrás das costas. Uma outra possibilidade. É, se nas costas está tudo bem ou se não, você pode continuar mantendo os alfos nas costas Pode usar alguns segundos os alfos, Para apoiar os seus pés no chão, pra apoiar os seus pés sob os alfos, Isso vai ser interessante para manter o seu padrão mais bem colocado na cabeça Se uma pessoa menor, com uma estatura menor, ela põe o pé no chão e o joelho fica um pouco mais esticado Aqui no caso seria interessante pôr o Zafu como base de apoio para os pés para ter um nome melhor para você poder sentar. Então, a outra possibilidade também é a gente sentar sobre o Zafu na cadeira. Porque, primeiro, porque a gente vai ter diferentes tipos de cadeiras vão ter cadeiras mais menores, maiores então, se a gente conseguir sentar e é assentar bem aqui o quadro sobre, sobre o almofado, sobre o Zafu e deixar o joelho na mão e os pés bem firmes no chão, que é uma possibilidade bem interessante. E outra dúvida comum é o que a gente faz com a mão? Né? A mão fica onde? No Yoga a gente tem alguns mudras, que são gestos, mas nesse caso não são é, exatamente necessários. Né? O mais importante aqui para uma, uma iniciação, uma meditação, é a gente deixar as mãos numa posição que fique confortável e que facilite esse processo de manter a coluna se a gente deixa as mãos muito largadas, isso vai reverberar nas nossas costas, pode dar uma costura ruim. Então, geralmente o que eu proponho para quem está começando é repousar as mãos sobre os joelhos, né? deixar os ombros bem soltos, distantes das orelhas, a cabeça no prolongamento da tá coluna. Isso vai é uma costura tranquila para se manter. Se para você está bom assim, ótimo. Se você prefere é, repousar as suas mãos no centro, né? uma sobre a outra, ou simplesmente cruzar os joelhos repousar os braços no centro. Isso também tomando só cuidado para não cuidar a coluna. Né? A coluna é sempre o movimento dos ombros para trás e para baixo. E aí, na posição tranquila também de fazer. Agora que você já sabe tudo o que você precisa, o próximo passo é acessar o MariaZen por um dos nossos vários canais e conhecer os nossos produtos para meditação, yoga e correção da postura. Todos eles são feitos artesanalmente, materiais de primeira, Preocupação social-mental, beleza e muito amor. Até o próximo vídeo.